Já estamos aqui. Luiz Apostos. também. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Luiz? Boa, Luiz. Como é que você está? Tudo, tudo bem? Joia. E a joia, semana maravilhosa, Deus. hein? Tô Muito mais boa. mais perdido que azeitona em boca de banguela, meu amigo. <risos> Sexta-feira gente... Entende, Quem é Luiz? Né? O Luiz é da Lojas Mariano. É isso aí, a loja da sua família, essa loja alaranjada, a mais feliz, que tem a mais alegre. De tudo, mais de 10 tudo. mil itens, pessoal. Mais 10 mil. Olha aí, gente. Muita coisa boa, hein? 10 mil itens é muita lá. coisa. É, eu Presente, também. Presente da mamãe tá lá, hein? <risos> Olha Presente aí. Presente da sua mãe tá aqui na loja de Mariano, viu, pessoal? Tem muita coisa boa, recheada aí de. O que, que tem de novidade sexto? lá, Luiz? Conta pra gente. Olha, muita coisa. As meninas já montaram as cestas, né? Olha As cestas, cestas pras as mães. Sim. Tem Olha. cesta aí até de 10 reais. Tem oh. produtinhos até de 7 reais, tá? Olha. E tem cesta de 50, Você que quer surpreender ainda mais, né? Com certeza. Vamos recheando essa cesta aí. E ela merece, mamãe com merece, certeza, né? Com certeza. Aproveita, já passa na loja dos faça sua compra, o presente para o Dia das Mães e vai estar lá, ó. O cofre. A urna tá do, a cofre. do cofre. Isso aí. É só deixar lá o... Assim. Isso. Comprou, Comprou, põe o palpite, né? o 1 um e o 0 já saiu, né? Já saiu. Um Será já que fez. saiu outro número hoje? Eu tenho certeza que hoje sai 480 reais Luiz. Meu Deus, hein? Que bolada. Porque daí a gente não precisa falar outro número, que a pessoa já vai levar a bolada pra casa. Mas... Que bolada, hein? Vai mas... Se não acertarem, sai mais um número e na segunda-feira, quinhentão. Um 500. Reais. Vamos, vamos reais, lá, então? Bora. Vamos lá, hein? Selecionar as pessoas? Por favor, Luiz. Vamos lá, vamos lá. Pode começar. Mexe Será aí essa urna. mexe. Mexe. Ganhar, mexe, mexe, mexe. Saiu um número. Deixa Olha eu ver. Olha aí, ó. Vamos ver, ó. Opa. Eluana... É. Final Será do telefone é dela 78899 7899 Eluana. Eu acho que ela é telespectadora daqui, ó. Vou mostrar Será? aqui, ó. É, ó. olha que bacana, hein? Olha aí, Falando e a senha a Ana Paula atendeu ela, Ana, Ana Paula. Paula. Isso aí, Ana. E, e a senha que ela também. colocou ó, é 1010. 10. Ah, 10, será? 10. Será? Já será? anotem aí, que Se não for, vai 10, lá, Dona 10, 10, Mari Verdão. Vamos lá. Vai lá, Dona Mari Verdão. Capricha. Um. Um. Zero. Zero. Um. Um. Zero de novo. Zero de novo. Mais um. Ah. Que pena, hein? Não acredito, Eluana, Que pena, hein? Luana, vamos lá. Mais Só uma chance, chance, hein? Agora sou eu. Agora sou eu. Agora sou eu. Deixa eu vamos chacoalhar. Chacoalha, chacoalha. Vamos virar essa. Unha. Quase derrubei tudo no chão, olha. Eu se eu não fizer isso, não é eu, gente. Ai, é. ai, Vamos, ai, ver, Vamos aqui, ó. Essa Samanta um Souza Passos. Samantha! Ana Paula que atendeu ela também. Oh, não, olha Final lá, ela do, ela tá do telefone tudo, hein? 0625. E a assim senha é que ela colocou, 10,36. Deixa eu ver. Olha aí. 10,36. Vamos lá, hein, Mari. 10,36. 10,36. Capricha, Mari. Um, dez, zero, zero três, três meia. meia. Atenção. Ah! Não! Deus, será, Paula. gente? Será? Ô, gente, ajuda, ajuda a gente a entregar dinheiro para vocês. para entregar essa, tá essa um. senha que já saiu aí. Todo seu. <risos> Vai fazer igual eu não, tá? <risos> Vamos lá. Vamos lá. Opa! Só quero ver. Ah, ah, ah. A Diva Giacomelli, final do telefone dela, 1800. A senha que ela colocou, 1026. Quem atendeu ela? Foi a Ana Paula. Ana Olha, a Ana Paula, hein? Do cofre? Ana Paula tá aqui, com tudo, hein, Ana? Aqui, aqui em ó. cima. Ó, ó. Tá querendo Ana promoção, Paula, assim, hein? 10... A diva 26. 10,26, vai Diva, mais. atenção, hein? Diva? Muito bom, hein? Vamos, Vamos ver se você vai divar esse final de semana. <risos> um. Sagrado. Zero. Dois. Dois. Meia. Meia. Atenção. Ah. Não. Meu Deus. Meu ah. Deus. Era 480 Eu reais. É, tô quase aqui pra pegar outro. Pega. Se o diretor Não liberar. Pode. Diretor, pode. pode pegar mais um Não. número? Pode. Só não, são três Regra é regra. Regra é regra, <risos> Luiz. Para de querer bagunçar aqui. Para de querer causar aqui, menino. Muito bem, Luiz. Não é... foi dessa vez. Não foi dessa, não foi dessa vez. vez. Eram R$ 480, reais. agora quinhentão e na segunda-feira, mais um número. Mais um número segunda-feira, hein? A gente não pode divulgar agora, não, diretor? É, divulga agora. agora Olha, agora, podemos. Agora. Então, calma, vamos calma. Ver, vamos ver. Calma. Isso. Então, nós vamos divulgar mais um número... Já temos o 1, um, temos o 0, você vai, terminou aqui, você já passa na Lojas Mariano, Já vai, ó. compra o presente Mais da mãe um e coloca o seu palpite aqui. Qual que é o número meu, diretor? Vamos ver, vamos na ver. Na tela. 2! Olha! Olha agora aí, tá ó. Fácil, hein? Batei... Não, agora tá muito fácil. Ai, esse 10h26 hoje. O 10 1026 hoje bateu na. Na trave. A diva. Na, na trave. A Vai diva te quase te acertou, né? Diva! Um número só, diva. Um número, hein? Só um número. Quinhentão, hein? Quinhentão, na segunda-feira. Na segunda-feira tem. No cofre, Beleza? Vai. Luiz. Beleza? Muito obrigada. Semana que vem eu venho aqui pra tirar. Foi pra out. tirar o sortudo aí. Olha aí. Ah, e já aproveita, Luiz, na sexta-feira da semana que vem você volta aí com, a, com o baú Sim. e traga uma, uma oportunidade de uma promoção, Sim. porque nós estaremos às vésperas do Dia das Mães, combinado? Sim, com certeza. Sim. Falou assim, ó, vou preparar uma promoção Algo especial. especial aí pro pessoal. Apenas para os ouvintes da TVC e da Cultura FM. Isso aí, ah. combinado. Combinado. Show de bola. De Show Mariana. de bola. Bom Mar... final de semana. Bom final de semana. Maravilha, pra vocês também.